Saudações, Eli. sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no Melu, sou Caio Nobre Galera, a Warner liberou hoje mais um gameplay aí de Gotham Knights pra gente Focando nos personagens Red Hood e Nightwing Jogo este que chega no dia 25 de outubro pra nós E também oficializaram uma parada que não vai cair muito bem assim na graça da galera que tava esperando esse jogo pra geração anterior Então a gente vai conferir esse vídeo de gameplay juntinhos aqui tecer alguns comentários acerca dele e tudo mais, e comentar bem brevemente sobre o que está acontecendo. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá meus amigos, ó, primeiro de tudo eu vou trocar minha tela aqui, já estamos com o gameplay devidamente preparado do site da Warner Play, no canal na verdade, né, onde ele está, Legendado, ou seja, vai ficar bem fácil a gente acompanhar porque tem uma narração de fundo explicando aí Sobre o jogo e sobre cada um dos personagens e no final a gente vê um pouquinho aí sobre essa questão Da geração anterior também relacionada ao Gotham Knights Então, sem mais delongas pessoal, bora conferir esse negócio aqui e daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais A respeito da nova geração aí e da geração anterior, simbora! Beleza. O guia oficial de jogabilidade dos Olá, dois personagens. Eu sou Jeff Eleanor, diretor de Warner Brothers Games, Montreal. E hoje estou really excited to compartilhar com you de gameplay footage featuring Nightwing e Red Hood do nosso próximo game, Gotham Knights. Nice. Vamos ver. Desenvolvimento em andamento. Nice. Olha a cidade. Que da hora. Já está com qualidade máxima aqui, né, galera? Já. Olha Galera dando uma roubada ali no caixa eletrônico. Daqui a pouco os heróis entram em ação aí, né, velho? Vou poder impedir esses Nightwing, também como Dick Grayson, no meio da na metade All da história do jogo. The Nightwing, it's his glider, the flying trapeze. Trapezo, voador que dá hora. The Gang are engaged in a hacking crime, so it's time to bring some vigilante justice to the bad people. Eita. Each crime in Gotham Nights plays like a mini game mode with rules and optional objectives. Nightwing's fighting style is acrobatic. e ping-pongs around the battlefield ele é mais acrobático mesmo ele tinha comentado você pode a respeito o disso solo, you can also with a ah red nice red hood gained new abilities after being resurrected by an assassin cult god aka he uses mystical leap to move across the rooftops springboarded by his own soul energy successful attacks and dodges Nossa. build up my momentum bar below and timing my strikes and combos correctly makes it build faster a barra de impulso quando está cheia, tem habilidade que a gente pode desbloquear então. É o gameplay do Red Hood, parece que ele é um pouco mais de longe mesmo ali, usando as duas pistolas, um né? Ah. A barragem para inimigos blindados. Ah, o que é visto na tela? Tipo assim, o HUD que a gente tá vendo ali. A gente pode customizar então. Tipo isso. Ó, oh, que da hora, mano. O estilo acrobático do Nightwing. Ah, o Red Hood ataca de perto também. Ó, oh, que da hora. A execução juntos. caramba esse ataque sincronizado aí ficou da hora hein imagina você fazer isso com um amigo mano embora você possa jogar sozinho né fazer essas paradas com um amigo deve ser muito da hora velho colocou uma da hora também oh, a a capaz. Capaz. Oh, vão acompanhar o red Hood o Hood Let's watch Red Hood chase down a smuggling van in Southside Neighborhood. Certo. Vamos ver como é que vai. Eita, caralho! a pistolinha dele tava infinita ali, ó. Não sei se estava infinita antes, quando eles estavam mostrando o gameplay anterior, mas tá infinita ali. Não, parece que os tiros são infinitos realmente, né? Não tem como a munição acabar, porque faz parte da mecânica de gameplay dele, entendeu? Então realmente não acaba a munição nesse sentido. Por conta disso. Né? Eita, nós pegou olha ele Red tem alguns perks can ali embaixo Ah, ele It's tem a habilidade de colocar uma bomba no cara Que da hora, velho Você pode explodir com um tiro dele depois Você espera o inimigo estar tá perto de outros inimigos e explode a bomba Que da hora Olha as lupinhas. O que, que é isso? ali tipo Uma parada tá enchendo uma barra. ó o ganchinho. Nice! Tem uns Sparks ali do lado. ali ó Poder chamar a moto para usar um negócio de HP. Agora, estamos em volta na Belfry, a base do herói. Essa próxima sequência é de cedo no jogo, quando estamos descobrindo a Corte das Corujas. Ah, é uma sequência bem no início do jogo, quando eles descobrem a Corte das Corujas. interessante é uma sequência bem no início do jogo, quando O Bat computador né? bate o mapa cidade, and let's us pursue challenges and advance the story. O mapinha da cidade, tracking his next story mission, investigating the old Powers club. Dificuldade ali se as very low, muito baixa. The workbench is where we go to upgrade our equipment, making sure that we're ready for hmm. each new challenge through the game. Players Aos find blueprints huh? and crafting materials by taking on missions and fighting crime. Each blueprint has different stats, giving the player a wide range of cool choices for their individual strategy and style. Vocês viram virar roupinha mudando ali, mano, que da hora? Ó, a roupinha mudando? Que louco! Gear with mod slots is better because mod chips power up gameplay properties. Olha lá, tá vendo? Os gears, eles melhoram as propriedades de gameplay do personagem, para ele ficar mais forte, mais ágil, essas coisas assim, provavelmente as habilidades especiais e tudo. Interessante, mano, tá interessante. Isso é o quê? Isso é do Batman isso ali? Ó, e At this point in the story, our characters are still processing the loss of Batman. A perda do Batman. Vamos ver, né? Não sei. You could, could o York, despertando York. a hora que não pode. You could visit his grave. Não é o que está olhando para o... Você sabe... Às vezes... Você é um idiota, Grayson. Os gráficos do jogo, eles, ele está bem da hora, sabe? Mas eu sinto que poderia ser melhor. Eu acho que por ele Coisa ser um jogo de with de... fast bat. Que da hora. Mas eu acho que por ele ser um mundo, um jogo de mundo aberto, Belfry, Here you. Fingers crossed we'll learn more at the Power's Club. Mano, essa história ela vai ser muito interessante de acompanhar, cara, na moral. It's time for Nightwing to sneak into Court Territory. Ó, território da corte. Vamos ver o que ele vai enfrentar lá dentro. Mas como eu tava falando, pessoal, eh, é... por ele ser um jogo de mundo aberto, pode ser que eles tenham limitado. Oh, stealth is always an advantage. Ó o stealth. A, a parada, o gráfico, um pouco, entendeu? Mas não quer dizer que tá ruim nem nada disso, tá, pessoal? Tá muito da hora o gráfico, eu curti. Mas eu sinto que poderia sim ser melhor, saca? Nós temos exemplos de jogos mundo abertos hoje que, poxa, o primor gráfico é impressionante. Hum, que da hora, mano. Hein? Aí fazia força, de. Every hero has unique takedowns and finishing moves. strikes are faster than silent takedowns but make more Cada herói tem um tipo de finalização que pode fazer mais ou menos barulho. a visãozinha além do alcance, né? Tem There's something under the floor. some kind of network. There's got to be a way to open Hum, e alguma coisa no chão. Aqui elemental shockwave ability. It interrupts Olha oh, Cryo status Congelou o cara. Com a movimentação tá bem legal, velho. Lembra um pouco os jogos do Batman, né, velho. Óbvio, né? É um estilo de gameplay que eu acho muito da hora, eu gosto muito. And done. done. A hidden staircase. I can't be good. Quais segredos nos esperam aí embaixo? Ou inimigos, né? E as corujinhas. Caramba, ele atacou um acessório ali no cara? Que da hora. eles usou o negócio pra poder upar. Olha, os caras estão mais fortes, mano. Esse esses gases ali, ó. Esses gazos doidos ali. Ih, tome. For ah, agora eles vão mostrar a perspectiva do Red Hood na mesma missão, basicamente. Como é que seria? Uh -huh. Olha, é defesa, mano. Parry. Caramba, mano. Parece uma parada meio que automática, assim, a gente aperta para tirar, ele já atira exatamente onde o cara tá. Nossa, um sobre-humano modificado do da Corte das Corujas. Eita, nois. Tome. Oh yeah. Here we go. Conseguiu carregar energia? Ah, não eu consigo carregar assim, tá vermelha lá. Ih, doideira, hein, mano. Eita! O bicho levantou. Ah, é agora que eu reparei que do lado ali esquerdo tem um, uns ícones pra, pra gente poder usar algumas coisas, do lado direito também tem, ó. Do lado direito são habilidades, ó. Barra roxa ali, parece que é a barra de impulso Que eles falaram, né? Pra gente poder gastar Com as habilidades e tal Nossa senhora, agora atira Nossa oh, senhora, O cara errou, velho, tiro Ah, boa Olha, liberou algumas coisas no chão Pra gente poder pegar, provavelmente poder upar Nosso personagem depois Nice Pô, mano, tá da hora, parece ser muito divertido O jogo, na moral, velho na moral mesmo, tô muito curioso, muito ansioso para poder jogar, velho. para ver qual é, assim. Principalmente questão da história, mano. A história é uma das coisas que eu tô mais curioso. Isso deve ser quem eles sequestraram. um treco na. Ah, não, tá, tá com a mão presa ali. Tá bom. Ué, é um cara da corte? Tá com a máscara? Ou será que é um refém que eles colocaram a máscara nele, né? Ó, oh, é as garras da estátua Vixe Maria, velho Prenderam o cara ali no final, rapaz Acabou aqui, beleza A gente já vai pro finalzinho do vídeo Agora um ponto que eu queria comentar com vocês Que aí eu acho que foi um vacilo muito grande Da galera da Warner aqui porque é o seguinte, eles tinham anunciado para nós que o jogo sairia para a nova geração de consoles e também para a antiga geração, Playstation 4 Xbox One. Hoje, eles confirmaram, inclusive nesse trailer aqui, como vocês podem ver, que o jogo vai sair apenas para nova geração agora. Inclusive lá no nosso grupo de subs, eles mandaram lá um comunicado onde eles falaram que para providenciar para nós uma melhor experiência, o jogo iria, a partir de hoje, né, que eles confirmaram hoje, sair apenas para a nova geração de consoles. Isso eu acho uma parada que, assim, é, eles vacilaram demais, porque uma coisa é você já anunciar o jogo como sendo para a nova geração apenas. Beleza, você tira da cabeça de muita gente, tipo assim, pô, eu não vou juntar grana, então não vai ter condição de eu jogar esse negócio agora, porque eu não tenho condições né, de comprar um console de nova geração e tudo bem. Agora, uma coisa é você anunciar um jogo Pra nova geração e pra antiga Aí muita gente que é fã de Batman Fã dos desses personagens que estão no jogo né Nightwing, Red Hood e tudo mais Eles pensam Pô, vou guardar uma grana agora então Pra quando o jogo vier, no dia 25 de outubro Já vou ter minha graninha reservada ali Pra poder pegar o jogo pro meu Playstation 4 e meu Xbox One Pelo menos eu vou ter essas opções de console Pra poder jogar o game aí, entendeu? Só que aí... Do nada, ele, tipo, é como se eles colocassem o um doce na boca da pessoa Chega hoje, vai eles tiram o doce, entendeu? Então assim, eu acho que essa foi uma decisão bem assim precipitada por parte da, da Warner Eu entendi os motivos pelos quais eles fizeram isso Mas eu acho que eles vacilaram sim Porque é meio que um, um backlash, vamos dizer, sabe? Você anunciar uma parada que vai sair para determinados consoles e do nada você fala tipo no meio do caminho, quase chegando no lançamento, falta alguns meses ainda né, para outubro mas a gente já está bem próximo, já está no ano do lançamento da parada, você vai lá e fala tipo, pô não vai sair mais para esses consoles aqui não gente, infelizmente então quem quiser jogar nos consoles né, pelo menos, porque vai sair pro PC também, vocês vão ter que comprar os, o Playstation 5 da vida e Xbox Series X, então isso é uma parada que eu não achei legal, sabe? Por parte deles. E isso daí pode ter um efeito muito negativo, sim, com relação ao jogo, com relação ao que ele poderia é, render até mesmo para o Order, entendeu? Então, meus amigos, comentem aqui embaixo agora o que, que vocês acharam desse gameplay aqui do Gotham Knights mostrando o Red Hood e Nightwing. Com relação ao gameplay, eu achei muito da hora, achei bem divertido e tô muito curioso para poder, poder ver com relação à história e o que, que vai acontecer. Entendeu? O envolvimento dessa corte das cruzes É bem interessante Eu não conheço a história nos quadrinhos Mas o pessoal fala que é muito da hora a parada mesmo E também falem sobre aí deixem os comentários no caso, né? Sobre essa questão da exclusividade aí agora Só pra nova geração E eles terem retirado a antiga geração desse pacote Eu vou adorar ver os comentários de cada um E não se esqueçam novamente de deixar o seu like não se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo, ó Pra todos vocês aí Até mais e...